Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Pedimos por gentileza que ocupem seus lugares e que, a partir deste momento, mantenham seus celulares em modo silencioso. Daremos início à cerimônia de posse das conselheiras e conselheiros do 18º Plenário de Con do Conselho Federal de Psicologia. Informamos que esta cerimônia está sendo transmitida ao vivo pelas redes sociais do CFP. Neste momento, convidamos para compor à mesa o atual presidente do Conselho Federal de Psicologia, senhor Rogério Giannini. A presidente eleita, Ana Sandra Fernandes Arco Verde Nóbrega. A senhora Roseli Caldas, representando o Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira. Senhora Maria Cristina de Araújo, do Conselho Federal de Economia. Senhor Danilo Alves Montovani, do Conselho Federal de Fonoaudiologia. Senhora Lília Rojas, do Conselho Federal de Serviço Social. Neste momento, Convidamos todos e todas para a imposição de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. tomar assento. Dando início a esta cerimônia, ouviremos as palavras da senhora Lília Rojas, do Conselho Federal do Serviço Social. Boa noite a todas, a todos aqui presentes, é, com imensa alegria que eu trago aqui a saudação do CEFES Conselho Federal de Serviço Social, para esse momento que é, representa um, um momento muito importante para todos nós que lutamos pela democracia, pela liberdade. O CFP é um parceiro histórico do, né, do CEFES, a psicologia e o serviço social constrói muita luta juntos e juntas. Acabamos de ter uma grande vitória agora, aprovando né, agora a lei que garante os profissionais de psicologia e serviço social na educação. E torcemos muito pelo processo eleitoral. Uma bela forma de encerrar um processo, né? uma gestão inicial, uma próxima agora torcemos muito, acompanhamos, vibramos muito com a vitória da chapa que agora assume a é, próxima gestão do CFP, porque representa mais um aliado que continua nas trincheiras, nas barreiras nas batalhas que a gente sabe que vai enfrentar nesse futuro, nessa nação que a gente precisa reconquistar para a liberdade, para a independência, então é, na figura do Rogério nosso parceiro, né, teve aqui com a gente nesse, nesse último período, na figura da Ana. Gostaria de trazer a saudação e falar que é uma imensa alegria da gente participar desse momento e que continuo, continuamos unidas e fortes para o próximo período. Agradecemos a senhora Lilian Rubas passamos a palavra ao senhor Danilo Alves Mantovani, do Conselho Federal de Fonoaudiologia. Boa noite às autoridades aqui na mesa, presente. Boa noite a todos os convidados, em especial, boa noite aos conselheiros eleitos para a próxima gestão do Conselho Federal de Psicologia. E é com grande emoção e com um coração abarrotado de alegria que eu venho em nome do Conselho Federal de Fonoaudiologia agradecer o convite de estar aqui Relatar que nós também estivemos acompanhando as eleições do Conselho de Psicologia frente às nossas ações conjuntas e deixar a saudação e os votos de grandiosidade, de discernimento e, principalmente, de resiliência a essa plenária que hoje toma posse, frente às nossas demandas e que a gente sempre tome decisões baseadas no exercício legal da profissão e, principalmente no bem estar e na promoção de uma, de uma profissão de qualidade para a sociedade porque sem a sociedade a nossa função no conselho ela deixa de existir, e é isso obrigado a todos Agradecemos o senhor Danilo Mantovani e convidamos a fazer uso da palavra a senhora Maria Cristina de Araújo do Conselho Federal de Economia é, Boa noite a todos o é, cumprimento a nova a presidente, que né? eu fico muito satisfeita, porque eu acho que aqui o conselho, ele nos representa, porque a maioria é, é feminina, estava dando uma olhada aqui, isso é muito bom, porque a nossa representatividade nos conselhos geralmente é mais masculina, fiquei muito feliz. Bom, eu sou Maria Cristina, sou conselheira do conselho regional de economia estou aqui representando o presidente do conselho federal de economia o economista o Ed leonardo da silva que primeiramente em nome dele nós fazemos uma saudação para a gestão que se despede nesse momento principalmente pelo trabalho que essa gestão realizou e também a nossa da parceria do Conselho com o Fórum, da, o Fórum Nacional da Redução pela Desigualdade Social e Econômica. E a nova, a, no, a nossa presidenta e as, novos, as novas conselheiras e conselheiros, é, nós desejamos é, sucesso na, na, nessa gestão, que com certeza a gente sabe que vocês estão trabalhando, como aqui. A Acabou de falar, me sucedeu Por uma sociedade Que com certeza Essa gestão vai trazer uma excelente Contribuição Para, o prol da categoria Como também para a sociedade E para o Brasil Que a gente tanto precisamos construir Com igualdade E com equidade Então eu só tenho, só tenho Que agradecer por, por poder Participar desse momento tão singular da categoria. Boa noite. Agradecemos a senhora Maria Cristina e convidamos a fazer uso da palavra a representante do Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira, Roseli Caldas. Boa noite a todos e todas. É, com grande alegria que aqui represento o FEMP, sou a presidente eleita para a próxima gestão da ABRAPE, que é a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, que tivemos uma grande vitória, como já foi citado aqui, né? agora é lei que os psicólogos e assistentes sociais participem do processo educacional brasileiro. CFP foi fundamental nessa luta e represento aqui o fórum do qual, né, ao qual a Abrapé faz parte e quero destacar a importância do CFP da, da, na, na Constituição como Secretaria Executiva do FEMPB, nós tivemos um momento muito grande de entidades participantes do FEMPB agora temos 24 tivemos um CBP com um número enorme de participantes, o maior número até aqui e isso é resultado sem dúvida da parceria com o CFP é, eu gostaria de ler uma moção de agradecimento do FEMPB ao CFP as, entidade, as entidades do Fórum das entidades nacionais da psicologia brasileira, FEMPB Manifestam seus agradecimentos à gestão 2016-2019 do Conselho Federal de Psicologia pelo empenho na defesa da psicologia como uma profissão fundamentada em conhecimentos científicos e orientada por valores democráticos. Ademais... Salientamos a atuação do CFP como Secretaria Executiva do FEMPEB, tendo a gestão 2016-2019, possibilitado condições estruturais para a realização das reuniões deste fórum, as quais se configuram como um importante momento de diálogo entre as diferentes entidades da psicologia brasileira. No contexto histórico em que vivemos, esses diálogos são fundamentais para refletirmos e fomentarmos ações que ressaltem a psicologia como uma ciência e uma profissão, crítica a qualquer concepção autoritária, contrária aos direitos humanos e aos princípios da igualdade e da liberdade, e anticientífica, que ameacem os modos de fazer em psicologia. As entidades parabenizam a próxima gestão, Ana. Parabéns. Na expectativa de continuarmos a promover diálogos profícuos no FEMP. Muito obrigada. Agradecemos a senhora Roseli Caldas e, neste momento, desface a mesa de abertura. Agradecemos a presença das senhoras e senhores e convido a ocuparem seus lugares no auditório, com exceção do senhor Rogério Giannini e da senhora Ana Sandra, que permanecem conosco no palco. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença de todas as entidades que vieram nos prestigiar e também de todos os conselhos regionais de psicologia. Ouviremos agora o presidente do Conselho Federal de Psicologia, senhor Rogério Giannini. Boa noite. Para não perder o som, boa noite mais, boa noite, assim... Boa noite. Muito bem. <risos> Olha, é tem um texto aqui para ler e vou ler sentado aqui por duas razões, primeiro tem um texto para ler segundo que você se ficar lá de pé, eu acho que eu não vou conseguir me segurar de tanta emoção, de tanta nesses momentos, tanta é, me perguntaram como é que está meu coração eu disse assim, está que nem na música lá bate uma e outra faia essas são é, bom é de improviso, eu diria, eu tenho um texto, mas de improviso eu diria que foram três anos de muita intensidade, é, de muito aprendizado e de, mais, né, de, de muito trabalho. Mas eu queria mandar um recado aqui para uma pessoa que muitos de vocês conhecem e, e, e gostam muito. Mendalcina. <risos> que está acompanhando a gente. Para dizer assim para a Bianca, que eu estou voltando para casa. Eu um pouquinho mais de tempo comigo, e eu com ela. Que prazer. Bom, nesse momento eu quero remeter um pouco da nossa memória, né Nesse momento estamos no ano de 2016. Estamos em maio e realizando o nono CNP. O nosso congresso, que culmina um amplo processo de discussão e participação da categoria, e define o projeto ético-político da psicologia para a atuação no âmbito do Sistema Conselhos. Reafirmamos nossos compromissos históricos nesse CNTP na defesa de uma profissão comprometida com a sociedade, com os direitos humanos e com as políticas públicas. Coisas que somente são possíveis em uma real democracia. E essa era a grande questão em 2016. Vivimos, certamente vivemos os efeitos disso, tempos de ruptura institucional que se concretizou com um golpe. Esse competition que possibilitou o quadro de desmonte de direitos, de aventamento de cidadania em níveis inacreditáveis. Retrocesso, reacionarismo, autoritarismo, necropolítica, são termos que em grande medida Descreviam a época e ainda descrevem nossa realidade. Ao realizar o novo CNP, e, e, e realizar o novo CNP, foi o nosso primeiro jeito de resistir. Na contramão da conjuntura, resistindo, exercitamos a democracia no CNP e depois nas nossas eleições gerais do sistema conselhos. A chapa federal que foi eleita, e que hoje encerra o mandato, assumiu como seu eixo estruturante a defesa da democracia. Eu lembro, voltando às memórias, em que esse foi o tema do primeiro vídeo de campanha que as quatro, os quatro candidatos à diretoria gravaram e divulgaram. Você lembra disso, né? Pedro Paulo também lembra. Bom, ganhamos, na época, as eleições e, no início do ano de 2017, quando realizamos o primeiro seminário de planejamento estratégico do 17º plenário do CFP, avaliamos que eram e seriam anos difíceis, mas decidimos e definimos que resistiríamos. E resistimos. Resistimos quando defendemos os princípios do nosso código de ética, que define que o exercício profissional da psicologia se dará sempre e necessariamente respeitando e promovendo a liberdade, a dignidade, a igualdade e a integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e cito como exemplo a nossa defesa da Resolução 01 de 99 e a Resolução 01 de 18. Resistimos quando exercemos nosso compromisso de promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades, contribuindo para eliminar quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão que subjumam pessoas, grupos e populações. São exemplares, nesse sentido, as expressões nacionais das chamadas comunidades terapêuticas e dos hospitais psiquiátricos. Resistimos quando quando atuamos no sentido de promover práticas profissionais balizadas pela responsabilidade social, postura analítica e crítica, capaz de transformar a realidade social e, nesse sentido, promovemos seminários e organizamos diversas campanhas nacionais em defesa de políticas públicas e de direitos humanos. Resistimos quando promo promovemos uma psicologia rigorosa do ponto de vista técnico, ético e científico, apostando no contínuo aprimoramento profissional e para isso lançamos novas e atualizamos publicações do precope editamos revistas, realizamos o 5º resistimos quando zelamos para que o exercício profissional fosse efetuado com dignidade e também lutamos pela ampliação do campo profissional e a recente aprovação, já foi dita aqui da inclusão da psicologia na educação básica é um bom exemplo para nós, resistir significou olhar para frente, vislumbrar, vislumbrar novos futuros e assim encantar pessoas, grupos, coletivos e movimentos para descobrirem a potência da psicologia brasileira para cuidar de pessoas e incidir na sociedade e na história. Aqui, aqui cabe destacar o papel da APAF, que de forma madura é, trabalhou não apenas respeitando ou aceitando as divergências e diferenças, mas adotando-as como material que enriqueceu nossas discussões e nossas ações. Quero saudar aqui cada um e cada uma dos profissionais do CFP pela competência, pela dedicação e disposição incansável é, com que cumpriram as suas funções. Agradeço, agradeço muito o engajamento. Lembro do plenário, notavelmente comprometido, é, que elevou o sarrafo como se diz popularmente, o que diz respeito à quantidade e à qualidade do trabalho executado, inclusive nos relatórios éticos. Destaco a diretoria que umbrou comigo e nesses três anos: Ana Sandra, Pedro Paulo e Norma Cosmo. Um imenso carinho. Também na diretoria, a Sandra Espósito e a Andréa Esmeralda, que também está compreendida. Nesse percurso, chegamos em 2019. Democracia e cidadania sob ataque. Fake news, desmontes da participação e controle social. Bom, exemplos aqui não falta. E novamente, novamente a psicologia no enfrentamento. Nossa resposta, como em 2016, foi mais democracia interna, com recordes de participação no processo do décimo cNT Por outro lado, frente ao medo disseminado e aos ataques sistemáticos à psicologia e às suas entidades, a decisão de enfrentar o processo eleitoral foi, foi propondo e efetivando o aumento da nossa unidade. A categoria entendeu e acolheu este movimento E deu vitória à chapa que hoje solenemente toma posse Resistir e avançar, reexistência Penso ser esse o nosso legado Que espero ter potência, a potência necessária Para impulsionar novos avanços Ou, dialogicamente, que nossas realizações Mas também nossas insuficiências Seja um caldo de cultura para a criação de novos futuros. Bem-vindo, novo plenário. Bem-vinda, Ana Sandra. Em nome do senhor Rogério Giannini, passamos a palavra à senhora Ana Sandra. Eu vou tentar falar de pé. Não sei se eu vou conseguir. <risos>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 Então, eu queria chamar aqui a Ana Carolina Lombianco A Norma Cosmo Quero chamar o nosso...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 Fernão <risos> Isabela Saraiva de Quiroz, <risos> Isabela Zim, <risos> Nossa Jesus Púvra. Juracito Nelli, Kátia Luciane de Oliveira, Levolley Alves Pinheiro, Marina de Pouco, Marisa Helena Alves uh! Neuza Vares, uh! Robert Nilson Barreto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 O cenário político nacional atual é palco para a emergência de projetos que são contrários a todo o sistema de garantia de direitos básicos que viemos ajudando a construir desde a redemocratização balizadas pela Constituição de 1988, os retrocessos avançam a passos largos, martirizando nosso povo.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 Federal de Psicologia, gostaríamos de agradecer a presença de cada uma das senhoras e senhores que abrilhantaram esta cerimônia, e também aqueles que assistiram via transmissão. Lembramos que essa transmissão ficará disponível no site e nas redes sociais do CFP. Boa noite a todas e a todos.